Capítulo 17 – Círculo de Horror Retornamos para a casa que não mais me pertencia. Em instantes, Valdo distanciou-se um pouco de nós. Peregrino, então, com muito tato, alertou-me. Não tome mais qualquer atitude por conta própria, porque o nosso chefe se sente ameaçado em sua posição de comando. Por conta disso, costuma agir com muita violência, Agradeço o teu aviso. Porém, acabei descobrindo outro pormenor em meu favor. Valdemar mantém um caso amoroso com uma de suas assistentes. Essa prerrogativa poderá ser de grande auxílio, não? Naturalmente que sim. Todavia, o Valda é que precisa ser o senhor descobridor e orientador das nossas ações. Então, use essa vantagem que apurou, mas daqui para frente, tome mais cuidado. Obrigada, meu amigo. Farei conforme a tua recomendação. Silêncio. Levem ele. Que vocês estavam cochichando. Mario estava apenas me confidenciando a respeito do seu arrependimento pelas atitudes precipitadas em relação ao processo que está experienciando. Somente isso, chefe. Respondeu o Pelegrino, um tanto temeroso. Bom, deixe de conversa afiada e vamos para a ação. Peguem o alienado do Zezinho e grudem o viciado na Laura. Em seguida, iremos cuidar das nossas jararacas. Peregrino, auxiliado por Toninho, levou o pobre infeliz dependente até a suíte onde se encontrava a esposa de Valdemar. Ela estava recolhida em seu leito num sono anestésico provocado pela fortíssima medicação que fazia uso. Zezinho foi instalado ao lado dela, e Valdo, sentindo-se um verdadeiro pedagogo, iniciou uma operação singular, explicando para nós, seus alunos, o que estava fazendo, bem como os resultados esperados. Com movimentos rápidos das mãos, criava uma ligação energética, dando-nos a impressão de que fios extremamente finos, porém consistentes, ligavam o Zezinho a Laura no ponto mais alto de suas cabeças. Nosso líder, virando-se para nós, disse, Vejam e aprendam. Estou unindo pelo chakra coronário estes dois cretinos, estimulando com as minhas energias magnéticas a solidificação dessa ligação por algum período de tempo. Em seguida, vou utilizar o recurso hipnótico no viciado. Novamente, com movimentos circulares de sua destra sobre o topo da cabeça do Zezinho, fios escurecidos saíam de sua mão, sendo completamente assimilados pelo rapaz, o que produzia pequenos choques no infeliz, convulsionando-o levemente em certos instantes. Durante o procedimento, Valdo repetia. Você necessita dela para viver. Portanto, não poderá deixá-la por um momento sequer. Ela é o teu alimento. Sugue-a, sugue a Faça isso e lhe daremos quantas pedras você desejar. Parecia um mantra sombrio, o qual dito com a voz um tanto rouca do valdo, tomava proporções de um verdadeiro espetáculo de horror. Encerrada a intervenção, ele virou-se para nós e ordenou. Podemos deixá-los por enquanto. Procederemos a partir de agora o nosso círculo de visitas. Mara também irá conosco desta vez. Calada, Simplesmente obedeci e nos colocamos rapidamente a caminho. O primeiro local que visitamos estava instalado numa favela, num barraco abandonado e caindo aos pedaços. Valdo foi à frente. Quando entrei, deparei-me com um episódio dantesco. Um farrapo de mulher, que se encontrava em nossa dimensão, assemelhando se mais a um cadáver e exalando um odor insuportável, apresentava-se completamente acorrentada através de fios magnéticos. Ao ver o nosso líder, implorou com a voz extremamente enfraquecida. — Valdo, tenha misericórdia e me liberte deste inferno. Não suporto mais isso. Não foi possível a Infeliz pronunciar mais uma palavra, porque ele a chutou violentamente, gritando: "Esse é o mínimo que você merece por desgraçar a minha vida, maldita traidora e homicida! Você não terá paz, porque não pede para o teu amante vir te resgatar?" Dizendo isso. Aplicou vários pontapés na pobre mulher com tamanha violência, estancando a ação somente após se sentir esgotado. Ela contorcia-se de dor, enquanto eu assistia à flagelação completamente estarrecida. Quando quis fechar os olhos para minimizar, pelo menos para mim, o espetáculo torturante, Pelegrino acotovelou-me, fazendo um sinal para que eu não tomasse qualquer atitude que pudesse ser interpretada como comiseração ou contrária aos propósitos do líder. Sentindo-se satisfeito momentaneamente, Valdo deu nova ordem. Agora, vamos em busca dos amores do Toninho e do Pelegrino. A primeira a receber a nossa visita foi a esposa do Toninho, que se encontrava internada num hospital apresentando um câncer metastático que lhe consumia rapidamente o corpo físico. Os procedimentos realizados pelo ex-marido, orientado por Valdo, foram rápidos. Ele utilizou a indução mental, aproximando-se da enferma e parecendo cochichar-lhe no ouvido. Não resista mais. Entregue-se. Para que ficar nesse corpo apodrecido? Venha para o nosso lado que cuidaremos bem de você. Existe vida depois da dimensão física. Vamos, venha para cá rápido, a fim de aliviar-se desse sofrimento. As palavras pronunciadas de forma hipnótica e suavemente carinhosa deixava me ainda mais estarrecida com a frieza de sua conduta. Acreditava que somente nos instantes voltados para a mais profunda indignação é que os resultados apareceriam. Mas, para mim, era uma surpresa depois da outra. Saímos logo do recinto e Valdo, com o um sorriso matreiro, perguntou... O que você achou, Mara? Interessante. É o mínimo que posso dizer. Vejo um trabalho extremamente competente. Disse isso para encurtar o assunto e, felizmente, fui assertiva, porque ele se envaideceu com o meu elogio e não deu continuidade. Dando sequência, chegamos rápido em frente a uma residência em bairro sofisticado da cidade, onde entramos sem qualquer resistência energética na nossa dimensão. Fomos direto para uma das salas onde uma senhora, extremamente abatida, encontrava-se sentada em uma poltrona, com um olhar vago, demonstrando a utilização de barbitúricos poderosos. Pelegrino foi à frente, nesta oportunidade, e comentou satisfeito. Essa maldita foi minha esposa e agora vive sedada, quase um vegetal, em virtude de um quadro depressivo acentuado e das tentativas de suicídio que eu, auxiliado pelo nosso valdo, estimulei. Infelizmente, foi socorrida em tempo nas duas oportunidades. Contudo, se consome pelo próprio tratamento que limita suas ações, ao mesmo tempo, diminui sua imunidade, sem falar do terror que sente ao me ver todas as vezes que venho visitá-la. Gargalhando e sendo acompanhado pelos outros dois colegas, virou-se em minha direção e falou. — Veja, Mara, como a bandida se comporta. Colocou a destra na direção da fronte da senhora e, com uma transferência magnética abriu-lhe os olhos espirituais para que ela o identificasse à sua frente. A visão, para a ex-esposa de Pelegrino, mostrou-se cruel. Ela tentava sair do local, mas era completamente impedida nos movimentos pela anestesia dos medicamentos no seu corpo somático. Procurava debater-se, repetindo algumas pequenas frases um tanto desconexas. Porém, em alguns instantes, suplicava que o defunto demônio voltasse para o inferno e a deixasse em paz. Pelegrino, diante da mulher, transformava-se em verdugo cruel para o meu espanto, fazendo-me constatar como era difícil conhecer as pessoas, ou, talvez, fosse mesmo possível analisar seus mais íntimos desejos, quando na defesa dos seus interesses. Encerrado o espetáculo grotesco, Valdo comandou. Agora vamos para a casa da queridinha da Mara, porque a essa altura o Valdemar já deve ter retornado do trabalho. Temos ainda muito trabalho a fazer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.